Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal Então rapaziada, é o seguinte O carro, esses dias eu tava andando aí Levei o carro pra trocar a correia, levei o carro pra... O que, que eu fui fazer lá, mano? Trocar escapamento, troquei escapamento Aí vindo embora eu tava levando o carro no lava do parceiro nosso lá Peguei uma valeta ali, estourou o kart, mano Estourou o kart do carro aí Aí o parceiro nosso foi buscar eu lá Ginchou eu até na minha casa, chegando aqui outro desacerto né? Foi estacionar o carro aqui, como é empurrando Não tem freio, mano, que é a carro desligado. Meteram meu para-choque lá na parede lá, meu irmão não conseguiu segurar o carro, eu não conseguia e foi de uma vez, mano, amassou o para-choque também. Mas é plástico, daí depois não é pinta. Então, família, é o seguinte, nós levou o kart para soldar, é, vocês vai acompanhar aí no vídeo aí, só explicando mesmo. Nós levou o kart para soldar, compramos os produtos lá, os óleos, as juntas e tal, já trocamos tudo, tá tudo certinho já. Desculpa a ausência de vídeo, faz tempo que eu não gravo vídeo aí pro canal, não tenho mais paciência pra gravar vídeo. Na hora que falam em gravar, vamos gravar vídeo? fala vamos, vamos gravar. Chego lá, eu começo a gravar assim no local e já perco o interesse, entendeu? Sei lá porquê, mas é assim mesmo. Então família, vamos voltar gravando aí, vou ver se eu gravo uns vlogs, que faz tempo que eu não gravo motovlog. Andando de moto. O cara tá rachando um bico ali, mano, olha lá. Vou ver se eu gravo uns motovlog, porque faz tempo que eu não gravo, né? Mas por enquanto vai ser só vlog. Mas no meu carro baixo, entendeu? Baixo, entre aspas, né? Porque eu falar que eu ando baixo, não ando baixo perto é, da rapaziada é. aí. É, aí eu vou gravar meu carro pra vocês e vou mostrar certinho. Acompanha esse vídeo aí, que nesse vídeo aí tem conteúdo. Conteúdo do meu som, tem conteúdo do carro que nós fez o kart aí. E é isso aí. Tamo junto, família. É nóis. Já já o brinquedão tá pronto. Ó. Vamos trocar esse kart. Salve, salve, família. Tivemos um prejuízo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Cheio de óleo aí no chão, ó. Já vazou a maioria já na rua, já. Vou estar mostrando pra vocês aí, ó. O resultado da bagunça. Pera aí, que eu arrumar um jeito de... pôr o celular aqui. Olha lá, ó. Acho que dá pra vocês verem aí. Em volta do parafuso aí, que quebrou. Tá pingando ainda, mano. Pegamos um, um calombinho. Bateu bonitinho, ó. E o carro ali tá baixo, baixo, baixo, tá ligado? Bateu firminho e acabou quebrando. Vou dar uma erguida nele. O parceiro nosso aí trouxe nós embora aí. Depois da destruição que nós fez aí, né? Vou prosseguir e continuar gravando aí pra vocês aí, pra vocês verem a judiação que nós fez com o carro aí. É, infelizmente ainda não queria, né? Mas pegamos um puta de uma. De um caroço, mano. Cadê o pano? ó o pano aqui. Então vamos lá família. andando a fixa em Bauru é isso aí, mano. O bagulho é bagaceira. Ainda mais quem não tem protetor de kart, ó. O óleo, não tem protetor de kart, não tem empaque, não tem levante de mecânica. Aí não quer mais nada, né, família? Socado no chão e nem tá baixo, mano. Pra mim esse carro aqui é alto. Tá uma altura, como todos dizem, né? Meia altura. Tá aí, ó, o resultado da brincadeira. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vou terminar de arrancar, já arranquei esses parafusos aqui Falta um ali O outro debaixo do agregado O ali que entortou Lateral, tá vendo ali? É, rapaziada, o bagulho foi louco, hein? Vou entrar aqui debaixo e vou terminar o serviço aqui, ó Vou pegar um pouquinho de solopan aqui Aí ó, família. Ó, ó, ó. ó como é que ficou O bujão agora fica aqui atrás. Ó. E aqui tampou. Tá vendo? assim vai vazar. Aqui tá quebrado, mas não interfere em nada. Demorou? É isso aí, vamos passar a cola agora e montar. Aí, rapaziada. Chapa de um oitavo Falaram que eu não preciso de tudo isso Só que eu quero Pesada pra porra, mano Ó Eita pesada. Aqui tá o um molde de, de Esse bagulho aqui Fica no fundo do, dos mercados, mano Eu vou usar isso aqui Pra tirar o um molde ali debaixo do carro Pra ver o tamanho no caso aqui, o kart já tá no lugar, já ó. Tá vendo aí ó? certinho. Vai faltar apertar esse parafuso aqui, esqueci, mano. Né? Aí ó, família, eu vou pôr o óleo agora ó. Lubrex 2050, que é o padrãozinho. Patrocino Petrobras Vamos dar mais um Chega aqui, chega, chegando Sobrar Tem meio litro, litro. Bastante, né? né? Deixa eu olhar lá assim. Tá vazando, né, família? vamos soldar o cartão, não sabe? Você perde tudo. Não sabe é situação, né? Já tá suave, ó. Tá suave. É o que parece. Tá neutro, pai. Aí, família. Pai tá online. Terminou o serviço. Ó. Chapeamento aí, ó. Daqui da frente. Até lá no meio, lá, ó, até ali Até onde acabou o motor, né, que é só pra proteger o kart Coloquei o calço aqui, ó Pra poder não tá relando no kart, tá vendo lá o kart lá dentro, ó mas ver se dá uma focada não vai dar Deixa eu para pra aqui Também não vai dar Só por aqui mesmo, rapaziada, ó Mas dá pra ver lá dentro, ó Tá vendo o kart, ó, o, o prata Que tá lá, ó, aqui, ó, o kart aqui embaixo, aqui, ó Aqui em cima, na verdade, tem aqui embaixo, é a lata ó. tá? a distância boa, hein, mano? a distância é mais ou menos um dedo e meio, mano. Aí dá pra raspar. Nossa, dá pra bater à vontade, mano. É isso aí, família. Trampo terminado aqui, tipo, chapeamento do motor. O protetor é o caralho, fi. Mano, é protetor de kart, não adianta em nada. Esse aqui ficou bacana, hein? É, rapaziada, vou mostrar pra vocês como é que ficou o chapeamento aí, ó Agora tá de dia, dá pra ver, ó Chapadão em tudo Onde tá aquele furo lá, ó, lá no meio, lá, tá vendo aqui, ó Eu vou fazer um recorte ali pra poder tirar o óleo Sem tirar o kart. sem tirar o protetor Vou entrar ali de baixo. É, rapaziada, fiz um recorte aí só pra ter acesso ao bujão Tá aí, ó, não sei se dá pra vocês verem É o bujão aí, ó é isso aí, é a chapona. Tampa tudo, hein? Tampa tudo. Tá vendo? E vocês podem ver, ó? Deixa lá uma distância, ó. Tá vendo lá? Tem espaço do kart, ó. Ó, tem espaço do kart ainda. Vamos deixar é lá no kart, ó. Tá com parafuso em tudo aqui, ó. Tá vendo aqui atravessando? É isso aí, família. Que? Vai trabalhar. Já ia esquecendo aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Olha o dedão. Você viu como é que é? O dedo importado esse aqui. É da Wish. Não esquece de deixar o like aí e tá compartilhando com a rapaziada. Demorou? Agora nós vai trazer carro baixo pro canal. E nós vai continuar com a motoca. Eu quero voltar com o grau, mano. Mas eu não sei, mais empinar. Acabou esse negócio aí pra mim. Pra mim já foi. Mas eu quero voltar, se nós conseguirmos voltar, nós vamos estar tá gravando aí pra você Eu tô cheio dessas views, mano, é meu lifestyle. Congelado com a minha bitch, eu tô voando alto. É X, terra X tua rachixe, minha body, na minha body, fica a fica a bitch. Na minha bola, Jum na Jum minha dos. dose, na yeah. minha bitch, na minha beat, no meu porte, no meu porte. no todo, uou, comprando um de novo, diamante no meu pescoço, uou, e ela só curtindo meu voo, free. chama as amigas, se adianta, yeah. derruba a nessa banda, yeah. sabe que minha boca só avança, yeah! se tem ritmo, mano, nós lança, Vocês falam fala demais, há tá um ano atrás eu lembro que eu não ia conseguir, tem drag no meu pote trancado no estúdio, fazendo dinheiro no free, eles não me entendem porque Pensando dando cria, das criando aqui contando essas notas E quando ela me nota, sabe que nasceu no sushi Eu tô cheio dessas views, mano, é meu lifestyle Congelado tipo Frozen me sinto dopado Eu tô cheio dessas views, mano, é meu lifestyle Congelado com a minha bitch eu tô voando ao set